Olá, tudo bom? O assunto de hoje é muito divertido, é sobre as brincadeiras. A brincadeira deve ser a única atividade tanto dos bebês quanto das crianças até os 6 anos de idade. E sabe por quê? Porque ela é importantíssima para o desenvolvimento cerebral de ambos. Quando a gente fala de bebê, principalmente após o nascimento, é importante a gente colocar e implementar as brincadeiras no cotidiano delas sabe como? Fazendo caretas, emitindo sons. Como vocês viram nos vídeos anteriores, isso é importante para o desenvolvimento da linguagem. É importante também como brincadeira lúdica para os bebês. Para cada faixa etária, tanto do bebê quanto para a criança, existem atividades e brincadeiras próprias. E isso vocês podem acompanhar nos vídeos que a gente vai falar. Por que que brincar é tão importante para a criança? porque estimula o raciocínio, a atenção e o aprendizado. Pode ser brincadeira dentro de casa, pode ser atividade educativa ou pode ser simplesmente o ato de brincar. A criança na rua, correndo lá no parquinho do bairro, isso tudo estimula as conexões do cérebro, faz a criança se desenvolver de uma maneira saudável, de uma maneira lúdica. Então, faça com que sua criança brinque, que seu filho brinque e esteja sempre junto com eles, pois a interação com o responsável, ou a mãe, ou o pai, ou algum familiar estimula o vínculo afetivo, estimulando o vínculo afetivo faz as conexões neurais acontecerem de forma mais forte, ou seja, é um estímulo para o desenvolvimento cerebral e infantil. As brincadeiras também estimulam toda a parte sensorial e toda a parte motora. É importante o quê? Para a criança aprender a engatinhar, a caminhar. E como eu falei, você pode brincar com seu bebê desde muito cedo. E que tipo de brincadeira a gente pode fazer com os nossos bebês e com as nossas crianças? Bebês até dois anos de idade é interessante atividades que envolvam o quê? O tato, a visão, os sentidos, a sensibilidade. A criança precisa explorar o meio onde ela está. Então, brincadeiras e objetos com cores diferentes, texturas diferentes, tudo isso vai estimular o quê? Os órgãos do sentido, tá? A sensibilidade da criança, então isso é muito importante. Então nessa idade a criança o quê? Põe muito objeto na boca. Até o mordedor que ela usa para massagear a gengiva, se vocês comprarem aqueles com texturas diferentes, com bolinha, com estrelinha, que sejam do lado, isso também estimula a sensibilidade tudo da parte oral. Então objetos que estimulem o quê? Os sentidos. Dos 2 aos 3 anos, mais ou menos, é interessante atividades motoras, atividades que envolvem força, atividades que envolvem coordenação. É interessante o que? As idas ao parquinho, as atividades de subir escada, de descer, que envolvem o equilíbrio da criança. Dos 4 aos 5 anos, é a fase lúdica, é a fase da imaginação. A criança já consegue brincar um pouco sozinha e consegue imaginar. É a fase onde ela imagina que ela é uma princesa que ela é um super herói e isso é saudável ela começa o que a desenvolver a parte mais superior do cérebro ou a parte mais cognitiva a partir dos cinco anos a criança vai o que optar por atividades que envolvam raciocínio então quebra-cabeça jogos mais de ação ela começa a desenvolver as capacidades superiores do cérebro que nós chamamos ela aprende a raciocinar a resolver problemas então essa é a fase daqueles jogos mais um, desafiadores para criança após os seis anos dos seis aos oito a criança começa a ser alfabetizada. Então é interessante brincadeiras o que que estimulem a alfabetização. Dos 8 aos 12 anos, a gente estimula brincadeiras que envolvem raciocínios que envolvem os cálculos matemáticos, os desafios. É uma fase muito interessante para a criança. Os jogos que envolvem esse desafio que envolvam a criança pensar, ele é bem-vindo na cidade. Viu que para cada idade existe um tipo de brincadeira interessante? Isso é bem-vindo desde o nascimento até os dois anos de idade. Então, vamos brincar com os nossos filhos? Não se esqueça de se inscrever no canal para sempre receber as notícias quando tiver um vídeo novo. Tchau e até mais!